Companheiros e companheiras, vim aqui pedir seu voto de confiança para ser seu vereador. Vote Carlinho do Bar, 13 626. Carlinhos do Bar, 13 626, Toco Machado.